Ana Paula, eu sou Ana Paula, professora de italiano para falantes de língua portuguesa, e hoje eu vou te ensinar uma receita, receita de um bolo. O foco não é a receita, né? Eu não sou cozinheira, não sou ninguém eu te ensinar uma receita, mas o foco está na aula de italiano. E a receita vem de brinde. Paola, insegnante di italiano parlante di lingua portoghese e oggi ti insegnerò a preparare una torta una torta squisita non sono uno chef, uno cuoco, un, una pasticcera ma vorrei insegnarti italiano e come per omaggio uh, avrai pure la ricetta imparerai pure a fare una torta que bolo, olha só, você prestou atenção aí como eu falei? Bolo em italiano se diz torta, ok? Então, qualquer bolo é torta. E que bolo nós vamos aprender a fazer hoje? Que tipo de torta é? Olha só, é um bolo de flocos. Como você diria isso? Torta de fiocchi? Porque em italiano a palavra floco é fioco. Por exemplo, um floco de neve. Um fioco de neve. Se eu levar ali para o plural, será fiocchi de neve. Certo? Então, do que, que é esse bolo? Torta de fiocchi. Não, não, não, não, não. Pegue o seu caderninho de italiano e anote aí. Flocos, o sabor, né? Um sorvete de flocos, um bolo de flocos, se diz stracciatella. Repita aí em voz alta se puder. Stracciatella. Sim, porque já pensou chegar ali e querer pedir, né? Um sorvetinho e aí falar, ah, mas o que, que é isso? Então não entendeu o que tá ali escritinho. Salve, vorrei um gelado Augusto gusto fiocchi. Gelato, gosto, fiocchi, gosto, fiocchi, fiocchi. Então escreva aí, não prende nota, stracciatella é o sabor flocos. E para essa receita nós precisaremos de pouquíssimos ingredientes, <tos> abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, precisamos. Noi, no? Abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Precisamos de poucos ingredientes, que são due uova. Abbiamo bisogno di due uova. Io vou repetir se abbiamo bisogno per ficar bem em mente para você se lembrar. Abbiamo bisogno di 150 grammi di zucchero. Abbiamo bisogno di 150 grammi di zucchero abbiamo bisogno di 200 grammi di farina doppio zero abbiamo bisogno di 200 grammi di farina doppio zero abbiamo bisogno di una bustina di lievito o fermento fermento si dice lievito abbiamo bisogno di una bustina di lievito questa bustina, questo che tem 16 grammi questa bustina eh, contiene 16 grammi abbiamo bisogno di 200 millilitri di panna fresca abbiamo bisogno di 200 millilitri di panna fresca che sembra similare al nostro crema gelace e abbiamo bisogno di 150 grammi di cioccolato quello che preferisci? nel nostro abbiamo bisogno di 150 grammi di cioccolato Questo è il cioccolato fondente, dice extra fondente, sarà tipo al 50%, 150 grammi che poi taglierò a pezzettini molto piccoli. Agora io vou te perguntar, vamos ver se você tem boa memoria, quais são os ingredienti necessários para esse bolo, para questa torta stracciatella. Quali sono gli ingredienti necessari? Io vou te perguntar, tem a rispondere in voz alta. Di cosa abbiamo bisogno? Di quali ingredienti abbiamo bisogno? E você vai a rispondere: sempre assim, a cada ingrediente, per poter memorizzare, você vai a rispondere: abbiamo bisogno di due uova, no? abbiamo bisogno di zucchero, sempre abbiamo bisogno di un ingrediente. Então vamos lá, sono solo 6 ingredienti. Di cosa abbiamo bisogno per preparare questa torta? Abbiamo bisogno di due uova, abbiamo bisogno di zucchero, molto bene. E ora? Abbiamo bisogno di farina, abbiamo bisogno di lievito. Abbiamo bisogno di panna. Abbiamo bisogno di cioccolato. Agora você já sabe, quando você quer dizer nós precisamos, em italiano se diz abbiamo bisogno. Então você lembra em qualquer outro contexto pelo qual você passar aqui na Itália, qualquer Sei lá, é, algo que a sua família precisar, por exemplo, né? Porque se trata de nós, você dirá abbiamo bisogno quando você vai solicitar alguma coisa a alguém, enfim, abbiamo bisogno, precisamos. Um ovo, due uova, zucchero. Gente, vocês vão precisar bater até se tornar um creme branco, tem que bater bastante por bastante tempo e vai se tornar um creme branco, tá bom? Porque isso vai deixar o bolo mais gostoso, mais macio. Bora lá! Abbiamo la nostra bella crema bianca, in questo caso, la mia non è così bianca, è un po' meno bianca porque ho usato il uh, ho usato lo zucchero di canna però è molto chiara. Adesso mettiamo la farina, piano piano, divagarzinho, divagarzinho, piano piano e aggiungiamo la farina. anche la panna. Non abbiamo più bisogno dello sbattitore adesso perché mettiamo eh, il lievito senza sbattere, perché il lievito è meglio che eh, non sia eh, è meglio, è meglio mischiarlo in modo molto delicato alle nostre ricette, quindi adesso con una spatola con la spatola e eh, mischio il lievito qua in questo impasto. Cosa manca? Cosa manca? E adesso manca il protagonista, quello che renderà questa torta stracciatella, che è il cioccolato. Io cortei il cioccolato in pedacini, passei in, un, in una gotinha di leite per poter é, antes de passar na farinha. A farinha, esse procedimento aqui, vai fazer com que o chocolate não, não vá ao fundo da forma. Mas que ele fique ali no meio da massa. Agora eu vou inserir esse chocolate. e misquiar. e misturar. e misquiar. Uh, velocemente però sempre in modo molto delicato io acho che questa bolla qui va a crescere abbastanza, olha le bolinhas che stanno si formando penso che crescerà tanto questa torta nel frattempo ho pre riscaldato il forno eu já liguei o forno nesse meio tempo, né? nel fratempo. E agora eu coloco aqui na minha forma de silicone. O bom da forma de silicone é que não precisa uh, emburrar, né? Não precisa untar porque ela não gruda. Adesso com este impasto andar em forno pré riscaldato a 180 gradi per circa 35 minuti eccoci qua sono passati 35 minuti passarono 35 minuti la nostra torta stracciatella è pronta vamos cortar vamos ver se ela tá fofinha, se tá gostosa. Hum. Uau! É friável, é. Olha, ela se desmancha. Que delícia. Até porque tá um pouquinho quente ainda, né? Mas. Só que não deu certo o. passar o chocolate na farinha porque foi tudo pra baixo. Tem que testar de novo. Agora só nos resta saber se ficou boa, né? Eu tô achando que sim. Agora só dobbiamo solo vedere se è buona, vediamo! É boa, é boníssima É muito boa, é muito fácil, né? Da preparar. É muito fácil de fazer. Agora é o seguinte, se você quiser. Dar os parabéns para alguém, você foi convidada e aí você alguém te ofereceu algo é, de comer e você quer dar os parabéns porque é muito gostoso saber como é que você vai dizer. Você vai dizer assim: Complimente, esta torta é esquisita. Complimenti, esta torta é squisita. Sim, um falso cognato. Parece esquisita, mas não. É deliciosa. Squisita significa deliciosa. Agora, diga você em voz alta. Complimenti, questa torta é squisita. É isso aí. Te vediamo na próxima lezione de italiano. Um bacio.